eu encontrei esse filme por acaso e eu não sei como que eu nunca tinha ouvido falar que é Retratos de uma Obsessão de 2002 e a gente tem o ilustre Robin Williams nesse filme fazendo um papel super perturbador como se ele fosse realmente um stalker e eu fiquei muito chocada porque eu nunca tinha ouvido falar e olha que eu já tinha procurado todos os filmes dele e esse aqui é muito bom eu gostei bastante Uh, aqui a gente tem o Seymour, que ele trabalha ali numa loja de revelar fotos, que aqui a gente tá em 2002, então ainda tinha as câmeras que a pessoa levava o filme pra revelar e coisa e tal. E ele é muito solitário. E aquele trabalho é tudo pra ele. Ele é muito feliz fazendo aquele trabalho, ele se sente super realizado. E, assim, tipo, é o que ele nasceu pra, sabe... Pra fazer. E aí, tá, o filme vai acontecendo, a gente vai vendo ali que ele ama, aquele trabalho só que tem uma coisa meio sinistra nele, assim, por trás, né? E aí a gente vê que ele tem, tipo, uma amizade muito grande, com uma família working, Work, Yorkin, sei o nome deles. E aí ele acaba revelando as fotos e a gente vê, assim, que ele guarda algumas fotos e aí aquilo começa a pesar que aí a gente fica pensando assim até que ponto esse homem é normal a gente já sabe que é uma história de stalker por causa da, do plot então tem uma coisa bem bizarra aí e ele é bem perturbador porque mostra assim um lado da pessoa assim que parece ser super angelical super amiga mas no fim das contas é uma pessoa que não bate nem um pouco bem só que dá pena no final, sabe? Dá muita pena. E me lembrou um pouco o assassino do Olhar no Paraíso, porque o Robin Williams tá meio parecido com ele, assim, e o jeito dele tá parecido também. Mas acho, assim, que é uma das melhores atuações do Robin Williams, e isso que é muito difícil, né, de colocar numa categoria. Mas eu gostei bastante, vale muito a pena assistir. É uma pérola que tá perdida por aí, né? Quem achar, assista, porque realmente é demais. Eu gostei muito desse filme.